Flamengo enfrentará o, o São Paulo na noite de sábado a partir das 8 e 30 da noite, horário, quer dizer, e 30, não, 7 e meia da noite, horário local de Boa Vista. Boa Vista não, local, né? E é isso. O Flamengo, né, vai em busca aí da sua vitória, né? O time vai com o time reserva, né? Mesmo time que jogou contra o Atlético de Goiânia, né? Já pensando no jogo contra o Corinthians. E também, né, o Flamengo aí no primeiro turno venceu o São Paulo, né, por 3x1 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, o Flamengo tenta ganhar o jogo mais uma vez, assim como fez ano passado. Quebrando o tabu mais de 20 anos, né, não, faz, não ganhar do São Paulo ali no Morumbi. Mais de 20 anos, já pensou? E é isso Mas, eu, mas antes que eu quero que você se, se inscreva no canal Deixe o like e ative a notificação para você perder nada, tá bom? Quero dar o créditos para ESPN Link na descrição do vídeo Vamos pro vídeo vou te cobrar. É só vai faltar um jogo, né? É, vai faltar um jogo. Já vai dar pra saber o início <risos> de acerto. Bom, o Flamengo enfrenta então o São Paulo neste sábado no Morumbi. Vamos com o Pedro Henrique Nem Torre, que torre que com as informações ficar, do Rubro Negro né? e o Mendel Bilovski. que conta mais sobre a partida. Valeu pessoal, o elenco do Flamengo treinou pela manhã no Ninho do Urubu e no início da tarde a delegação embarcou aqui no aeroporto do Galeão para a capital paulista onde no sábado 20:30 Morumbi, o Flamengo enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo sexto colocado, a nove do líder Palmeiras quer emplacar a quinta vitória consecutiva na competição o Técnico Dorival Júnior vai repetir a equipe que venceu o Atlético Goianiense na última rodada por 4x1 no Maracanã Apenas Santos como titular O Flamengo deve ir a campo com Santos E aí na lateral direita, Mateuzinho Lateral esquerda com Ayrton Lucas A zaga vai ser composta por Fabrício Bruno e também o Pablo No meio de campo você tem o Vidal, também o Diego E além disso o garoto Vitor Hugo Mais à frente a composição ali com Everton Cebolinha, Marinho e o Lázaro mais adiantado o Flamengo ainda busca, tenta a contratação do meia Oscar do Xangai. Embora algumas notícias de que ele já tenha assinado com o Flamengo. O Flamengo não confirma essa informação. Tem alguma coisa já encaminhada com o jogador. Até bem encaminhada, porque já tem um anúncio da contratação pronta. Mas o Flamengo não confirma que tem a liberação do Xangai. Para contar com o atleta até o fim da temporada, em novembro. Deixar claro... Mais uma vez que ainda não tem nada, o Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. O Flamengo vai aguardar até onde se achar confortável e possível para que se tenha liberação, para que a gente possa aí sim definir essa, essa contratação. Se hoje o Flamengo vive uma situação financeira bem mais confortável que o São Paulo, alguns anos atrás, a situação era bem diferente. Em 2008, o São Paulo, que conquistava o terceiro título seguido do Campeonato Brasileiro, tinha o elenco mais caro do Brasil, valendo, segundo o site Transfermarkt, mais de 67 milhões de euros. O Flamengo tinha o terceiro elenco mais caro da Série A, mas valendo menos da metade do valor dos jogadores do São Paulo, 29 milhões de euros. Os anos passaram e hoje o Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, 164 milhões de euros, valendo mais que o dobro dos 80 milhões de euros do elenco são paulino, atualmente o sexto mais valioso do Brasil. Nesta semana o Flamengo apresentou pulgar, regularizou a situação de varela, e pode acrescentar mais 20 milhões de euros no valor do plantel, com as chegadas de Oscar e Wallace. Só que o valor do elenco do São Paulo também aumentou nesta semana. Sexta-feira foi dia de apresentação de um novo reforço, um atacante argentino. Nahuel Bustos, de 24 anos, chegou exaltando a história do São Paulo. Estou muito contente de estar aqui. Quando se deu a possibilidade de vir a São Paulo, não... No dude por a história que tem o clube, eh, três vezes campeão do mundo, eh, três Libertadores. Então sabia o que significava o clube e a história que, que tinha e não não em tomar a decisão. O atacante que pode jogar pelos lados ou mais centralizado chega para ajudar no ataque. Se para o outro argentino Jonathan Caleri a torcida canta que é só tocar para ele que é gol se tocarem a bola para Bustos ele Sim, sim, sí, sí. a ver, trataremos que sempre a pelota que dentro de los tres palos, eh, pero bueno, quien meta el gol y quien sea el resultado para nosotros positivo, vamos a festejar todo junto. Tá e o São Paulo deve mandar a campo um time mais misto, o Flamengo é um time reserva, mas o time reserva do Flamengo tem muito boas peças, né? Vale só para citar aqui Arturo Vidal, Cebolinha, o Diego no meio de campo, é, mesmo sendo em São Paulo, jogo duro para o Tricolor. É, e, e jogadores que, por exemplo, eram titulares recentemente, né? o Ayrton Lucas pela esquerda, o Mateuzinho pela direita, os dois laterais é, que eram aproveitados como, como titulares. É, pode ser um, um, um grande desafio para o São Paulo, porque é uma equipe que está em três frentes. O Rogério Ceni falou há pouco tempo que não tinha elenco suficiente para disputar três competições. E agora vem recebendo alguns reforços que podem fazer com que o São Paulo ganhe um pouco mais de fôlego para disputar essas competições, principalmente mata-mata, é, né? Tem essa vantagem na Copa do Brasil, a mesma vantagem que tem na Copa Sul-Americana. Mas tem um Flamengo que... É, no último jogo, que atuou com a equipe reserva, jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Por isso que eu acho que há um equilíbrio nesse jogo. É, o pensamento do Flamengo, claro, é no jogo contra o Corinthians, apesar de ter uma vantagem muito boa. Mas olhando para o Campeonato Brasileiro, uma equipe em evolução e que pode encostar ainda mais né, nos primeiros colocados. É um time que já ali, flerta com o G4 do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, olhando do ponto de vista de pontos corridos, precisa melhorar. Fez um primeiro turno é, de até alguns desempenhos interessantes, mas de resultados nem tanto. Ficou ali próximo do Santos, por exemplo, né, que a gente colocava um time que, que também não fez é, boas atuações no primeiro turno. Mas nos mata-matas vem muito bem. Então, olhando para o meio da semana, são dois, dois times que vão olhar... É, com muito carinho, claro, para as competições internacionais, mas não podem abrir mão de um campeonato brasileiro que, se não escorregar no mata-mata, no os pontos corridos passam a ser a válvula de salvação, né, a tábua de salvação nessa temporada de 2022. É, o time reserva do Flamengo o do Coritiba bem também, né é, foi outra boa vitória dessa, dessa galera aí, que é boa de bola também, e mantém um pouco do, do pique do Flamengo, que vem numa sequência vitoriosa. Agora, tem o Oscar, né? O Oscar quer acompanhar o nascimento do terceiro filho dele no Brasil, por isso foi liberado pelo clube chinês para treinar. Agora, a questão é, será que vai conseguir jogar pelo Flamengo? É... Tudo indica que sim, pelo andar da carruagem. E aí, o Oscar é uma boa para esse time? É uma boa. Eu acho que é uma boa para todo mundo, inclusive. O Oscar ele se afastou um pouco dos grandes centros do futebol. Teve uma oportunidade, inclusive, no futebol inglês. né? Teve uma passagem pelo Chelsea, onde ele poderia talvez ter explodido ainda mais né? dentro do, do futebol europeu. Mas depois seguiu um caminho para o futebol da China, onde foi ganhar muito dinheiro, claro. Mas também passou a, a jogar... Num, num, num país onde a gente acompanha muito pouco o futebol. Né? E, e qual, qual seria o papel dele no Flamengo? É, em princípio um reserva de luxo? Hoje sim. É, e a gente já falou sobre isso aqui também, né? Do, no caso do Vidal, o Vidal certamente foi contratado para ser titular mas está esperando um pouco a oportunidade porque no meio campo tem dois jogadores que vêm muito bem, o Everton Cebolinha a mesma coisa, o Dorival achou um 4-4-2 onde o Pedro e o Gabriel têm se entendido muito bem, então o Cebolinha está aguardando o momento dele, o Oscar nesse sentido também, mas aí é olhar para onde ele vai disputar essa posição é, nesse momento quem faz a função do meio armador é o Arrascaeta porque quem? o Everton Ribeiro joga um pouco mais pelo lado, na China o Oscar muitas vezes era segundo atacante, ou seja, ele pode até fazer a função de um dos dois lá na frente. Então ganha muito o Dorival caso essa contratação seja concretizada. Aí, parafraseando o Marcos Braz, né? ainda nada certo, mas é um jogador que pode aí, desempenhar tanto a função de meio armador como também de um segundo atacante. Então, tá aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo de São Paulo e Flamengo. Agora, São Paulo e Flamengo é um clássico, né? Porque são dois times campeões mundiais, campeões da né, Libertadores, mas eu acho que o Flamengo é com força máxima, vai com força máxima, né? E o time vai alternativo, né? Porque o mesmo time que jogou contra o Atlético Goianiense né? Então o Flamengo vai aí, entendeu? Vai com força máxima. E o Dorival tem, tem ainda muito time pra jogar ainda. Tem Libertadores, né? É, já terça-feira e o Flamengo ainda vai, vai jogar, ainda vai jogar bem hoje. Então vai, falando busca os três pontos para assumir a terceira posição do campeonato, né? Para brigar pelo título. Então é isso. Inscreve Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante. Viu? Muito obrigado para você e até lá, fui.